Sabe a rima em brasa, você não voltar de ladinho, você vai voltar mancando para sua casa. Mas eu como que eu chego tranquilo agora no intuito. Eu não vai ser do jeito que você remexe, eu rimo e ainda me remexo muito. <risos> <risos> Nada gascar, vai ficar igual, guarda, vamos de machucar. Tá fudido, vai ficar esmagado. Olha quantos dentes tem para te mastigar. <risos> 好,好,好,好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 Então sua vida é aborte, entendeu? Oh, tipo o abote, vou fazendo isso rima de verdade Minha calamidade, minha calamidade Você perdeu, o gravo vídeo na liberdade Você tá achando que é o abote? Você nunca vai ser o meu concorrente Sua visão é de do? porque eu tô passando à frente Você oh, tá ligado que você é atrasado O abote é a visão de futuro, o Prado tá até na visão do furado oh, Na é a visão do furado, furado é somente seu papo, eu. Vou fazendo essa ponte sabe que Brenos aqui já surpreendeu Visão do passado visão do futuro Se leva atrás, visão da frente Até porque eu o mato no momento Se prepare exterminador do presente Ooooooooh Tercerou, Tercerou A tribo que incendei é. Isso é batalha, não tem Isso é batalha, não é tem é Só os índios mais pesados da tribo que incendei Isso é batalha, não tem Isso é batalha, não é tem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 Mano, agora é sem assim, caô, única coisa que eu reclamo é com a taxa da passagem do metrô. É madrão, pode crer, confesso que sou seu fã, beijou laranja, então se prepara, tu vai beijar uma maçã! As ideias do cara, vai me dar um iPhone, tá metendo no um outro? Faz favor, mantém seu nome! Aê, cusão, não me leva mal, tá vendo como você é moleque? Ainda nós vai pro terceiro e quem que vai lá pro final no IML? Uou!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 Novo. É o que você quer falar pra chamar a atenção do povo. Mas eu sou MC da preto, não com a mente branca. Eu vou te dar uma coça, cante, levanta e anda. Você a na minha garganta. Só que você sabe que na batida, mano, não tem volume. Não esquece que a placa que você atira ela tem foi cume. Só que é diferente, mano, tudo que eu faço no instrumental. Eu já fui se uma MC pro, É, a faca tem dois cumes Cante e a minha mãe tem duas gomas. É pra você vir e dizer É verdade, eu que amo o Faço a faca no não o pescoço Depois faço manter no A poma. minha mãe ainda não tem duas gomas, Só que você sabe que se situa. Antes eu dar uma mansão pra ela Eu aprendi que ia casa é a rua É bem diferente disso, Por isso que eu digo na função A sua fé que só em suas gomas E então, que eu te disse, eu no papelão Vi no papelão? Sabe bem que então eu prossigo é a rua, então, vai tá ali no canto, você tá de castigo. É. Do Mas achando que lugar a tanto lugar, outra voz, você sabe que eu faço rimas que você nunca fez. Ei, presta atenção, que eu faço improvisação. Não tem orgulho, sou seu pai. Porque você quer se tornar então o maior campeão? Que da <risos> família? Tu é uma palma.